Não, não há mais limite para despesas com contador e advogado. Com as mudanças na legislação, essas despesas agora podem ser pagas sem que sejam abatidas do limite de gasto do candidato. Pode-se utilizar recursos próprios, recursos de terceiros, do fundo partidário, do FEFEC. Se por acaso tiverem de ser informadas na prestação de contas por utilizar recursos de campanha, deve-se informar no SPCE, mas constará apenas como um anexo. Isso não será abatido do limite de gastos da campanha eleitoral. Um abraço.